Olá pessoal, tudo bom? No outro vídeo que eu falei da bota de couro legítimo Eu falei que ia colocar o endereço de compra O endereço onde eu comprei essa bota E eu vou fazer aqui um react Mostrando o site da empresa e os tipos de bota que existem aqui Essa bota que eu comprei é uma bota nesse site aqui, ó Notorian Se você colocar lá Notorian vai aparecer o um endereço Você clica na página lá que é referente a esse endereço Você vai entrar nesse site aqui Ele tem o telefone de contato aqui em cima, ó WhatsApp, fale conosco, você pode fazer uma conta para você comprar alguma bota, caso você queira. E aí existem vários tipos de bota. E aqui pesquisando eu vi que existe bota, essa, essa bota que possui CA, olha só que legal. Só que não tem aquela proteção na parte frontal, ela é desse modelo aqui, ó. Uma bota muito parecida com as botas de segurança, com uns detalhes só diferentes. Porém, o meu estilo seria aquele tipo de bota que eu vou mostrar aqui para baixo para vocês que possui uma proteção ali, ela mais, é mais bruta assim, mais, é, como é que eu podia dizer, mais impactante, mais invocadona, né? É o meu estilo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui tem o CA 48067, tem que ver depois quais os riscos que ela foi testada e protege. Só que ela não tem também biqueira de composite, ela tem uma biqueira plástica. Se você olhar aqui, gente, ela tá aprovada pelo Ministério do Trabalho. Por isso é legal, né? Caso você queira utilizar. Ela é de couro legítimo. Ela possui nas cores café, preto e nude. Cabedal em couro legítimo. Contraforte, firme e seguro. Palmilha de PU, gel removível. Essa palmilha aqui é importante você também adquirir. Solado em borracha. O solado agora é blaqueado, está costurado na bota, garantindo muito mais reforço. E aí a bota não vai descolar com tanta facilidade. O forro antitranspirante antibacteriano, que é uma coisa comum hoje nas botas de ponta. Bicara de proteção de PVC. Aqui eu me minha ressalva, se fosse de composite, teria uma resistência muito maior a impacto. O peso do par, dependendo do tamanho, é claro, né? Um, 1.7 kg. E... Pontos de espuma para melhor conforto. Ela tem pontos de espuma na parte interna. Tá aqui os tipos de bota que possui. Normalmente, quando tem CA, ela já vem escrito aqui na descrição. Então, essa aqui, por exemplo, já não tem. E você vê que o preço é bem acessível, comparado com as outras botas do mercado. Somente essa daqui, a Adventure Eagle, que possui CA. As demais, não. Mas qual que é o meu estilo aqui? Ah, o meu estilo aqui, ó. É... Vamos lá, não seria essa daqui. Ô, Notória, se você vê o vídeo e as minhas dicas, ó, fica uma dica aí, ó. Eu vou buscar aqui a bota masculina, eu acho que essa aqui, Adventure, vamos ver se Adventure aqui, ó, que é o meu estilo. Não, isso aqui é mais social, ó, essa aqui já tem a minha cara, ó, essa Adventure aqui, ó. Só que ela também não consta que se há nela. Essa que eu comprei, gente, a bota masculina de vento Canyon Essa aqui que eu comprei, que eu vou sortear no canal aí ó, 219 reais Então quando bater 4 mil horas de visualização Eu vou fazer uma live e vou sortear essa bota Ela tá guardadinha aqui Eu só utilizei para fazer unboxing Então... Vai assistindo os vídeos e à medida que for chegando próximo das mil horas, eu vou alertando você e eu faço ou depois uma chamada dizendo o dia que eu vou fazer uma live, tá bom? Aqui ele tem vários tipos de bota, essa aqui também é um, um, tem um, um estilo bonito, camuflada. Só que não são botas com CA, tá? Mas são estilosas. Então quer dizer... Lembra quando eu fiz um vídeo esses dias, bota... O EPI precisa ser feio? Não, não tem que ser feio. Ele precisa ter a resistência e o teste adequado. Tá bom? Então fica aqui a dica. Adventure. Adventure não, notória. Se você seguir minha dica, ó, faz o teste né, nesse tipo de bota aqui para TCA também. Ó. Essa aqui, ó, Adventure em Coro Legítimo. Muito bonita. Porque é uma bota que com certeza muita gente gostaria de utilizar nas indústrias, nas empresas. Olha essa daqui. Tem a proteção aqui de borracha na parte frontal. Se tivesse CA, seria uma bota muito adquirida aí no mercado. Essa daqui principalmente, é a bota masculina de Adventure Canyon. Se tivesse palmilhante perfurante e biqueira de composite, com certeza seria muito aceita aí pelo povo que trabalha em indústria. Então vai a dica aqui, esse React, mostrando esse site desta empresa notória. Eu não, não sou patrocinado por essa empresa, eu não recebo EPIs, todo EPI que eu coloco aqui, por enquanto, são EPIs que eu adquiro, que eu compro e faço o review, porque eu acredito que são EPIs, que são botas, mesmo que não tenha CA, que não seja considerado EPI, que você pode utilizar, que vai Dá uma certa proteção para você no dia a dia, beleza? E se você tem esse estilo igual ao meu, siga essas dicas, beleza? Fique seguro e se me siga no canal aí, gente. Ó. Quando bater 4 mil horas, eu vou fazer uma live, vou sortear, além da bota, alguns outros equipamentos que eu tenho aqui que ao longo dos vídeos eu vou comentar. Fique seguro, até o próximo vídeo. E se você não é inscrito no canal, é hora de se inscrever. Ative o sininho e compartilhe na sua rede social. Tchau. Olha aí.